Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um exercício sobre o Teorema do Valor Médio. Esse exercício diz o seguinte: a tabela fornece valores selecionados da função diferenciável f. Aqui estão esses valores. Podemos usar o Teorema do Valor Médio para dizer que há um valor c Tal que f de c é igual a 5, e que c está entre 4 e 6, se sim, escreva uma justificativa. Bem, é importante que você fique atento aqui para entender o teorema do valor médio. Nós precisamos ter uma função diferenciável no intervalo aberto e contínua no intervalo fechado. Bem, parece que temos isso aqui, porque se a função é diferenciável ao longo de um intervalo, ela é definitivamente contínua durante esse intervalo. Aqui está falando que a função f é diferenciável e não tem nenhuma restrição aqui quanto ao intervalo. Então, eu acho que ela é diferenciável também em qualquer intervalo. Bem, agora a próxima parte. Se essa condição foi atendida, então a inclinação da reta secante entre os pontos 4,f e 6,f terá pelo menos um ponto entre 4 e 6, que terá uma derivada que é igual à inclinação da reta secante. Sendo assim, vamos descobrir qual é a inclinação da reta secante entre 4,f e 6,f Se for igual a 5, então poderemos usar o Teorema do Valor Médio. Se não for igual a 5, então o Teorema do Valor Médio não se aplicará. Vamos fazer esse teste, então f de 6 menos f de 4 sobre 6 menos 4 é igual a 7 menos 3 sobre 2, que é igual a 2. Portanto, 2 não é igual a 5. Sendo assim, o Teorema do Valor Médio não se aplica. Ah, é legal colocar um ponto de exclamação aqui para dar uma ênfase nessa parte. Agora, vamos fazer a próxima parte aqui da questão. Podemos usar o Teorema do Valor Médio para dizer que a equação f' x igual a 1 negativo tem solução no intervalo que vai de 0 a 2? Se sim, escreva uma justificativa. Ok, vamos ver isso. Vamos calcular a inclinação da reta secante aqui. Temos f de 2 menos f de zero sobre 2 menos 0. Isso é igual a 2 negativo menos 0, tudo isso sobre 2. E isso é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Ok, isso é ótimo. Não se esqueça que também aqui atendemos a condição de continuidade e a condição de diferenciabilidade. Assim, podemos escrever isso aqui também. Como f é geralmente diferenciável, a função será diferenciável e contínua no intervalo de 0 a 2. Eu vou colocar aqui no intervalo fechado, ok? Não se esqueça que é preciso apenas ser diferenciável no intervalo aberto, mas é ainda melhor ser diferenciável no intervalo fechado porque a função tem que ser contínua no intervalo fechado. Assim, como f é geralmente diferenciável, ela será diferenciável e contínua no intervalo entre 0 e 2. Enfim, continuando aqui. Então, o Teorema do Valor Médio nos diz que existe um x nesse intervalo de 0 a 2, de tal modo que f' é igual à inclinação dessa reta secante podemos dizer, também, que a taxa de variação média é igual a 1 negativo. Então, vamos responder aqui sim. Isso aqui é a minha justificativa. Esse valor é a inclinação da reta secante, ou a taxa de variação média. E, uma vez que f é geralmente diferenciável, será diferenciável e contínua durante o um intervalo fechado. Então, o Teorema do Valor Médio nos diz que existe um x nesse intervalo